Já passou a hora da Mercedes dizer com todas as letras que errou no projeto de 2022 e admitir isso é o primeiro passo para ela dar a tão sonhada volta por cima na Fórmula 1. Vamos ao vídeo de hoje!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 Bom, a temporada 2022 acabou, as equipes já estão naquela fase de planejamento para 2023, agendando o lançamento dos carros e tudo mais, e a Mercedes ainda se vê às voltas com perguntas constantes sobre o seu problemático W13, o carro da temporada passada. Mas isso não é falta de assunto dos jornalistas, nem nada do tipo. Na verdade, se a gente considerar que a Mercedes vai para esse ano com o mesmo regulamento que ela teve nas mãos no ano passado, então o W13 nada mais é do que a base desse próximo projeto. Vamos dizer que o W13 é o anteprojeto do W14. A grande questão aqui na verdade, é essa postura da Mercedes quando ela fala do W13. Em nenhum momento a gente viu nem o Toto Wolff, nem outros membros do time que são responsáveis por essa parte técnica, como o Andrew Shovlin, por exemplo, o James Wallace e tudo mais, falando tão diretamente que sim, a equipe errou. E não há nenhum problema em admitir isso. Não há nenhum problema que agora trazendo aquelas filosofias, né? talvez assim, aquelas filosofias um pouco baratas, mas enfim. Não há nenhum problema em você admitir que você fez algo que não saiu conforme o planejado. Na verdade, essa mudança de atitude, essa postura é sim o primeiro passo que a Mercedes precisa dar para de fato entrar em 2023 com esse pensamento de virada. Com esse pensamento de volta por cima e de recuperar esse desempenho, essa performance que um dia ela teve na Fórmula 1. É claro que domínio, eu acho que vai ser muito difícil a Mercedes ter. Se a gente considerar a última grande mudança de regulamento que teve na categoria, que foi o início da era híbrida, a Mercedes ela acertou ali naquele projeto de 2014, emplacou uma sequência de oito títulos consecutivos entre os construtores e hoje aquela que é a sua principal rival, que é a Red Bull, ela precisou exatamente desse tempo para ter um carro vencedor e entregar nas mãos do Verstappen, ter um carro que competisse ali ponto a ponto contra o Lewis Hamilton. Essas mudanças que a Mercedes vai trazer para 2023, elas se concentram principalmente embaixo do chassi, então, a Mercedes vai trabalhar bastante a questão aerodinâmica no assoalho, fluxo de ar, isso é muito importante com esse novo regulamento, com a volta do efeito solo, esse fluxo de ar que é trabalhado no assoalho, então a Mercedes sabe, entende que essa é uma peça fundamental. Também a distribuição do peso do carro, a gente viu na temporada passada as equipes brigando muito para diminuir o peso do carro. Então, são questões, são pontos que a Mercedes entende que precisa desenvolver melhor para poder compensar outras áreas que não surtiram tanto efeito assim. Agora, só para a gente encerrar e falar um pouco desse W13 e a grande mudança que esse carro trouxe para 2022, que foi o side pod nulo, o zero pod, aquelas entradas de ar laterais estreitas. É muito difícil a gente afirmar Dizer com todas as letras que foi esse o problema da Mercedes. Isso é uma questão muito complexa, isso envolve muitos estudos de engenharia. Mas ali, sim, há um problema. Ela já sinalizou também que não deve mudar esse layout. E também é outra coisa totalmente justificável. Você trabalha dentro de um teto orçamentário. As equipes elas precisam, é, elas ficam com o seu desenvolvimento limitado por conta do dinheiro. Então a Mercedes sabe que ela vai partir de um carro muito problemático que jogou ela para o posto de terceira força do grid. Vai ser difícil, a Mercedes sabe disso, mas ela precisa começar a admitir que, sim, o erro foi dela. Ela errou nas escolhas, ela errou no projeto. O projeto não deu certo. O projeto foi um desastre, que seja. Talvez seja um pouco de exagero dizer que foi um desastre. Há coisas interessantes ali, há coisas muito boas, mas agora ela vem totalmente em desvantagem comparada, por exemplo, à Red Bull, que acertou na mão diante dessa mudança de regulamento. É muito trabalho pela frente, a Mercedes tem condições, sim, de recuperar esse posto, mas eu acho muito difícil a gente ver isso em 2023. Vai ser complicado. E, na verdade, o que ela precisa é começar a admitir os seus erros, porque agora, só encerrando essa filosofia, quando você olha para si e admite os seus erros, pelo menos você já vai para o ano seguinte sabendo o que você não deve fazer novamente. Bom, mas agora eu quero saber o que você acha. Você concorda que a Mercedes precisa mudar essa postura e começar a admitir os erros claramente? E será que ela vai conseguir recuperar essa performance, reverter essa situação e voltar ao topo da Fórmula 1 já em 2023? Deixa aí nos comentários. Eu vou ficando por aqui e até a próxima.